Mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor O programa de hoje está em Bauru Uma cidade com cerca de 350 mil habitantes E 330 mil consumidores em potencial Bauru está localizada a 320 quilômetros da capital E foi aqui que uma ideia inovadora Mudou a vida do empresário Marcelo Falcão Esse é o famoso Marcelo Falcão. Marcelo, começa contando pra gente como é que tudo começou. Da onde partiu a sua ideia de começar a empreender? Na verdade, essa ideia começou há mais de 10 anos atrás, acho que 11 anos para ser mais específico, né? E como todo empreendedor, na verdade, a ideia nasceu de uma necessidade. Porque no Brasil muitos empreendem, empreendem por necessidade. No nosso uhum. caso, foi uma necessidade de empreender. Como é que foi dar esse primeiro passo? Tá. É, na verdade, uma vez a gente estava assistindo um programa de TV... Né, que estava vendendo uma máquina de, que fazia recarga de cartuchos, uma máquina que fazia recarga de toners. E estava eu e a Vivi assistindo esse programa e falou que tal nós comprarmos uma máquina dessa né, para poder sustentar a família, fazer recarga de cartucho, recarga de toner. Até porque no Brasil, infelizmente, o custo da impressão é muito caro. Né? Uhum. Então as pessoas procuram, optam por fazerem recargas, por fazer remanufatura. Então a ideia nossa foi essa, montar uma empresa que pudesse atender a população para diminuir os custos deles na recarga de cartuchos. Tuchos e tónares. E com, como é que foi lançar essa ideia no mercado? Quais foram as principais dificuldades? As principais dificuldades é que nós estávamos numa cidade, que é Maringá, o interior de, do Paraná, na verdade. É uma cidade polo nessa área, na verdade são lá que ficam todos os fornecedores desses insumos de cartuchos e toners. Então a nossa preocupação muito grande era competir com os grandes players de mercado que tinha naquela cidade. Então nós tivemos que, na verdade, estudar muito, aprender, errar, estudar, aprender, errar, para que a gente pudesse se diferenciar dos concorrentes que tinha naquela cidade. E o que o Sebrae trouxe para você que mudou completamente a sua história? Olha que interessante, Mário. Eu sou uma pessoa que vem no mercado tradicional, no mercado de lógico, mercado físico, e durante um tempo para cá, eu e a Vivi, a gente estava estudando uma modalidade de a gente se tornar digital, né? A gente estava entendendo que o mundo estava passando por uma grande transformação no mercado físico para o mercado digital, e a gente começou a estudar de que maneira que nós poderíamos é, atender de forma diferenciada os nossos clientes. Foi quando nós chegamos em Bauru, né? tudo começou lá no Paraná, depois nós mudamos para cá, que é minha cidade, minha cidade. De Natal e aí eu procurei o Sebrae de que maneira que eu pudesse é, me diferenciar, quais são os cursos que o Sebrae tinha para oferecer para os empreendedores. E lá começou a minha jornada, a minha segunda fase da minha jornada empreendedora. Então você foi completamente aberto a novas ideias para aplicar isso no seu negócio? Sim, na verdade a gente tem que ter essa percepção, essa, essa mentalidade, esse mindset que a gente precisa desaprender. que todo empresário tem, né Marcelo É verdade, a gente tem que ter a, a mentalidade aberta entender que chega uma certa fase, a gente precisa desaprender esquece tudo aquilo que você aprendeu e aprender. O mercado está muito dinâmico, ele muda todos os dias e a gente precisa se reinventar. Então, eu entendi que o meu cliente precisava ser atendido de uma maneira diferente, né, de uma forma diferenciada. Foi quando nós tivemos a ideia né, de criar um software que pudesse ajudar os nossos clientes nessa nova jornada digital. O, o custo da impressão é muito caro, em primeiro lugar. Então, a ideia era fazer com que o cliente economizasse mais. Ele já busca remanufatura para poder economizar. Então, se a gente pudesse entregar uma solução para eles, que eles pudessem economizar mais ainda, acho que a gente sairia na frente. Foi aí que nós tivemos uma ideia de criar um software que faz com que qualquer empresa, de qualquer porte e tamanho, possa economizar até 75% nos seus gastos com cartuchos e toners. Então, de certa forma, a gente consegue diminuir drasticamente os custos das empresas com impressão. Então surgiu essa ideia inovadora e você precisava de uma oportunidade para colocá-la em prática. Como é que o Sebrae te ajudou nisso? Pois é, o Sebrae ele tem um programa que chama Programa Startup Sebrae São Paulo, né? onde são escolhidas ideias inovadoras, né? que tem um cunho tecnológico que resolva um problema, uma dor, uma necessidade de maneira tecnológica. A nossa startup, nós nos escrevemos há um ano atrás, em 2018, isso, escrevemos a nossa ideia nesse programa Fomos escolhidos entre diversas startups, diversas ideias aqui em Bauru. É um programa que tem duração entre 4 e 5 meses. Né? Você chega lá com uma ideia no papel e o Sebrae ajuda você de forma magnífica, atirar essa ideia do papel, colocar ela no mercado, validar através de um MVP, através de outras funcionalidades, através de dicas, através de hacks, para que você pudesse colocar essa ideia no mercado. Esse programa durou quatro meses e a gente entrou lá com uma ideia na cabeça e saímos de lá com o software pronto, funcionando e validado já no mercado. E foi aí que surgiu um outro empreendimento além do Falcão Print, que é o Menos Tinta, né? Vamos lá conhecer, Marcelo? Vamos lá! Chegamos aqui até a menos tinta. Conta pra gente como é que você chegou até aqui com a sua ideia inovadora. Então, olha que interessante. Depois que a gente participou do programa Startup Sebrae São Paulo, de certa forma, a nossa startup, o nosso software começou a ter visibilidade. E Isso fez com que uma das maiores Venture Builders do Brasil, se não me engano, a maior Venture Builder da América Latina, né? A gente conseguiu. É chamar a atenção deles e, de certa forma, eles olharam para nós, vieram bater um papo com a gente, se interessou pela nossa ideia, pelo nosso software e hoje, com bastante orgulho, graças ao Sebrae, a gente pode dizer que faz parte do portfólio da maior Venture Builder que existe no Brasil, que é a FCJ qual você acha que é o diferencial do seu negócio para ter chamado a atenção? É, quando se trata de startup, Omari, startup na verdade ela tem que ter pelo menos três pré-requisitos, uhum. né? resolver o problema, uma dor, uma necessidade seja de empresa ou de pessoas através da tecnologia, uhum. ou seja precisa ter um, um aplicativo, um software um app, né? que, a, que a startup ela seja escalável, que ela consiga atender não só na sua cidade local como de preferência no Brasil todo e quem sabe no mundo, né? uhum. e que ela seja replicável que as pessoas que utilizam a primeira vez continuam utilizando com frequência então esses três pontos fizeram o que chamar a atenção dos investidores né da, da por parte da aceleradora em acreditar na gente e também talvez pela pela experiência de mercado ao longo dos meus 12 anos de, de experiência de mercado também isso ajudou um pouco a chamar a atenção e graças a Deus também né o aval do Sebrae né, depois que a gente uhum. participou do programa e acho que isso é o que eles mais, mais olham para uma startup. E você levou essa sua ideia inovadora até a Feira do Empreendedor. E fiquei sabendo que por lá você encontrou um grande cliente, né? Conta pra gente um pouco como é que foi esse contato. Maravilha, Mari. Eu não gosto de ser redundante, mas é verdade. A gente teve a oportunidade de estar na maior feira do empreendedorismo da América Latina, graças ao Sebrae. O Sebrae disponibilizou para a gente um stand na Arena Startup World, que é um dos lugares mais visitados da feira. Só para você ter uma ideia, a feira é visitada por 150 mil pessoas em quatro dias. Né? O Sebrae proporcionou a nossa startup estar lá na feira e a gente, de inúmeros contatos que nós tivemos lá com, com grandes outras empresas, é, houve um namoro aí que está partindo para um casamento, podemos dizer assim, de grande player de mercado que possui mais de 500, 500 unidades no Brasil todo. E é bem provável que até a Bem no começo do ano, a gente começa a atender essas mais de 500 unidades dessa, dessa empresa que nos procurou e estamos fechando o negócio, na verdade, já. O pessoal da FCJ, que é a maior venture builder do Brasil, né o seu CEO, está aqui com a gente. Se você quiser ter a oportunidade de entrevistá-los. Eles são os seus anjos investidores, é isso Isso, mesmo? mais ou menos isso. É, na verdade, são eles que olharam para a startup e fazem o um aporte operacional, financeiro, marketing. Toda a estratégia vem por parte deles para acelerar a gente e tirar a gente da onde a gente está para levar a gente a um patamar mais, mais avançado. Muito bom, então vamos lá conhecê uhum. <risos> Oi Anderson, prazer tudo, prazer, tudo bem? Anderson, tudo bom? E o Anderson está aqui representando a empresa que acreditou na ideia, né Anderson? O que levou vocês a acreditarem na ideia do Marcelo? Legal. É, hoje eu sou, sou CEO e um dos sócios da FCJ Baulu, que é uma Venture Builder licenciada de modelo de Belo Horizonte. E nós acreditamos na menos tinta porque eles têm realmente uma solução inovadora que resolve uma necessidade de... Um grande público, né, de bastante empresa, então ele atua em um grande mercado e os empreendedores que formaram essa startup têm grande experiência e conhecimento para realmente poder executar esse projeto. Você consegue falar para gente qual o principal diferencial do Marcelo? O algoritmo que eles criaram, né, a, a solução e se si realmente tem os seus diferenciais, é uma solução inovadora. E o Marcelo em si, como empreendedor, ele tem uma grande experiência e conhece muito do mercado dele. E isso acaba ajudando ele a executar e a levar essa startup ao ser um negócio aí bem sucedido no futuro. Anderson, você o Marcelo através do programa Startup SP do Sebrae. Isso te deu mais confiança para acreditar na ideia dele? Com certeza. Esse programa do Startup SP, atualmente ele roda pela terceira vez aqui em Bauru. É um programa muito importante para Bauru. Além da FCJ, a gente faz outros trabalhos aqui de fomento nesse ecossistema de startups e inovação em Bauru. E o Sebrae, através desse programa, realmente vem capacitando e trazendo maturidade e evolução para aqueles empreendedores e esses projetos né, que estão aqui na fase de ideação. E conforme eles passam por esse programa, eles realmente conseguem evoluir e, e a FCJ acreditou né, na, na Minas Tinta com toda a evolução que ela teve durante esse programa. Anderson, a FCJ é a maior rede de Venture Builder da América Latina. O que você tem a dizer para quem está começando e ingressando Legal. É, primeiramente, foque em, em resolver grandes problemas. Né? É, a taxa de, de mortalidade das startups é altíssima, de cada 10, 9 morrem. Então, a principal causa que isso acontece é porque essas startups criaram uma solução que pouca gente queria ou que ninguém queria. E o real motivo disso acontecer é porque elas estão... É, atacando problemas pequenos, o que realmente não incomoda tanto aquelas pessoas ou empresas. Então, foquem em grandes problemas, conheçam muito bem o seu mercado e crie uma solução que tenha seus diferenciais e tenha sua inovação para realmente resolver esses problemas. Anderson, obrigada por ter compartilhado o seu conhecimento com a gente e boa sorte aí nesse novo investimento. Legal, prazer, obrigado. Legal o bate-papo que a gente teve ali com o Anderson, mas Marcelo... Conta pra gente qual o segredo e qual a dica você dá para quem quer começar a empreender. Maravilha. É, na verdade, no meu caso, uma das coisas que fez o maior diferencial foi o reaprendizado. Né? Chega, eu, eu tenho 47 anos, chega uma certa hora que você tem que reaprender, esquece aquilo que você aprendeu, porque o que você aprendeu no passado não vai te levar para o futuro. Né? Então, reaprender, estudar e ter perseverança e acreditar no teu projeto e nas pessoas. Muito legal, Marcelo, conta pra gente como é que você pensa no seu negócio daqui 10 anos. Legal, é não só startup como qualquer tipo de empreendedor. Empreendedorismo precisa ter um propósito, né? Propósito meu é óbvio. A gente, a gente sempre comenta entre nós que a gente quer democratizar o mercado de impressão no Brasil. Infelizmente é um mercado muito caro e se eu puder dar oportunidade de pessoas e empresas economizarem, gastarem menos e ganharem produtividade, a intenção é que toda vez que alguém der um Ctrl P, o arquivo imprimir, passa pelo nosso software. E lembrando que o nosso propósito não está tanto na impressão, está na não impressão. Mas se porventura houver a necessidade de se imprimir, que seja feito com economia e com sustentabilidade. Marcelo, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Fica aí a dica para você que quer começar a empreender e até mais um Bate-Papo Empreendedor.